Boa noite, gente. Estamos iniciando a nossa live e um prazer poder né, falar, compartilhar da palavra de Deus. Eu fiquei mais ou menos aí um mês é, é, sem nenhuma live por conta é, é, de uma cirurgia que eu fiz no joelho e na perna. A recuperação segue muito bem. Né, Para não ficar toda hora respondendo as mesmas perguntas, gravei e, e disponibilizei lá né, no nosso Instagram um videozinho que está no, no GTV também falando né, a respeito do que foi o procedimento, mas graças a Deus tem tudo bem, estou na fase de fisioterapia, de, de, de recuperação, ainda não podendo colocar todo o peso do corpo né, sobre a perna esquerda, que é a perna operada, então locomovendo com muleta, pregando sentado, mas tirando esse detalhe em particular, como me disse o médico, o mais perto possível da vida normal. Né? Então, isso inclui algumas lives. Está chegando o fim do ano, o ritmo de vida de todo mundo muda, mas eu queria muito poder fazer essa live, se Deus permitir, talvez ainda mais uma na semana que vem. Depois a gente volta com tudo ali no começo de janeiro. Mas fico muito feliz de poder né, repartir. E o tema da nossa live hoje tem a ver com o lançamento de um livro né, que o Orvalho.com está é, é, produzindo e disponibilizando a partir dessa semana, que na verdade é o livro Oração de Avivamento foi escrito pelo Leonardo Heavenhill, é, o autor do best-seller Por que Tarda o Pleno Avivamento, da editora Betânia, quem não conhece, vale e vale muito a pena adquirir esse livro. E esse livro, Oração de Avivamento, urgente e poderosa, né, acredito que é, é uma mensagem não apenas necessária, mas impactante, fortíssima, vale e vale muito né, a pena. Além desse livro, lançamos há talvez uns dois meses atrás, uma outra compilação, ela foi feita pelo Leonardo Hill mas o autor é Ian Bounds, um dos melhores escritores sobre o assunto da oração, e aqui nós temos né, o melhor, de um dos melhores escritores sobre oração que nós temos no nosso meio. Então, eu quero, apesar de estar falando de um livro... Né, novo, eu quero recomendar os dois né? a igreja precisa crescer e amadurecer nesse assunto de oração e quanto mais a gente entende é, é, é, e avança na compreensão dos princípios, o que também vai nos permitir a prática melhor então fica aí a recomendação de vez em quando vai aparecer um link um QR Code né, que você pode é, é, acessar depois diretamente lá, nossa loja do orvalho.com e adquirir né, eu tenho certeza, repito isso, né, que é uma ferramenta que vai fazer diferença na sua vida. A proposta do nosso ministério não é comercial, apesar de é, a pequena margem que nós temos nos livros nos ajudar a financiar os projetos, né, isso é, é, não é a nossa motivação, acaba sendo um efeito colateral. Nossa motivação é colocar nas mãos do povo de Deus ferramentas que vão ajudar na edificação, na execução do ministério, numa vida mais íntima com Deus. E, de vez em quando, eu quero falar um pouco sobre o assunto de oração, e, de vez em quando, nós vamos tocar no assunto novamente do livro e encorajar você é, a adquirir o livro. Eu quero começar lendo um texto do livro do profeta Abacuque, né, no capítulo 3 e no versículo 2, ele diz assim, Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida. Né? E no fim, ele termina dizendo, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. É, no livro de, de, de Abacuque, nós temos uma mensagem também de confronto e de juízo, como na maioria dos, dos livros dos profetas, né? o Senhor Jesus nos conta uma parábola, em Mateus 21, a respeito da nação de Israel, é, e ele assemelha a ela um grupo de trabalhadores a quem foi confiado um vinho. Quando chega o tempo de receber os frutos, o dono da vinha, né, a vinha nessa parábola representa o reino de Deus, então o dono da vinha é o próprio Deus, ele começa a cobrar os frutos. Jesus disse que ele envia alguns servos, e os trabalhadores mataram é, é, alguns, pancaram outros, apedrejaram outros, e por fim ele diz, enviarei meu filho. Esses servos né, que foram hostilizados pelos lavradores, no final da parábola, a Bíblia diz que eles, os judeus, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, eles são aquele primeiro grupo de lavradores que, além de não entregar os frutos a Deus, quando foram cobrados por meio dos profetas, os hostilizaram. Quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele diz exatamente isso, Jerusalém, Jerusalém que mata e apedreja os profetas que a ti são enviados né então esse desenho de cobrança que Deus faz por meio dos profetas é muito claro no Velho Testamento e a leitura que o Novo Testamento também faz a respeito do que aconteceu durante o Antigo Testamento é então, um Abacuque que traz também uma mensagem juízo mas no meio disso há um clamor né ele começa dizendo no início do versículo 2 eu pulei essa parte senhor tem ouvido a tua fama e me sinto alarmado, né, diante da grandeza de Deus, quando ele olha para o estado do povo de Deus e diz, eu estou alarmado, e aí vem o clamor, aviva ah, a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no decurso, decurso dos anos, fazia conhecido, e também a expressão, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, porque era um momento onde a ira de Deus havia se acendido contra né, o seu povo, o juízo estava sendo anunciado, mas um clamor por misericórdia e restauração, para que essa obra de Deus fosse avivada, recebesse uma injeção de vida da parte dos céus, é inegavelmente o ponto principal da oração é, é, de Abacu, que nós também precisamos entender a importância da oração em todos os sentidos, na relação com Deus, na manutenção da nossa fé, na comunhão diária, no entanto, a oração não tem apenas aquela característica de pedir a Deus o que eu preciso, ela também envolve a questão do meu relacionamento pessoal com Deus, mas ela também não se limita só ao aspecto ou da minha necessidade ou do meu relacionamento com Deus. Oração é, é, é que, que nos limita a desfrutar somente aquilo que Deus quer fazer por nós, ela ainda tem uma perspectiva egoísta. Nós precisamos entender que há um aspecto da oração que envolve a intercessão, o clamor por outros. Outro texto que me chama muita atenção, falando a respeito desse tipo de oração, oração intercessória, está lá em Isaías, no capítulo 62. Nós lemos o seguinte, no versículo 6, Deus diz sobre as tuas muralhas, ó Jerusalém, eu pus guardas, outra versão diz, atalaias, que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descanse, nem dê a ele descanso, até que reestabeleça Jerusalém e aponha por objeto de louvor na terra. Um atalai, um guarda, ele tinha o papel de vigiar, e quando ele via o inimigo se aproximando, ele precisava fazer alarde, barulho, para que não fossem pegos de surpresa. Agora, o papel desses atalaias ou desses guardas sobre o muro que os muros de Jerusalém, que Deus diz, não se calarão nem de dia nem de noite, está falando deles levantando a voz continuamente, então não é apenas um alerta da aproximação do inimigo, a Bíblia diz, eles vão clamar para que o Senhor se lembre, então todo esse barulho, esse clamor contínuo, é na verdade súplica para que o Senhor se lembre das suas promessas, se lembre do seu povo, do seu propósito, o verso 7 de Isaías 62 termina dizendo, até que ele reestabeleça Jerusalém, e apanha por objeto de louvor na Terra. Ao longo das escrituras e da história, nós vemos que há uma conexão muito forte entre avivamentos e oração. Normalmente, os avivamentos são precedidos e são alimentados por oração. Então, a razão, né, é, é, é, o propósito principal de Leonardo e Hill ter escrito esse livro que estamos mencionando, Oração de Avivamento, é chamar-nos não apenas para aquele lugar de um avivamento pessoal, onde a minha vida de oração está ativa, mas também onde eu me posiciono clamando continuamente a Deus por aquilo que ele quer fazer. Nós vemos isso no Novo Testamento. Em Atos, é, é, no capítulo 4, os apóstolos haviam sido presos, eles haviam sido proibidos né, de pregar ou de falar em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz em Atos 4, 24, que logo depois de saírem da prisão, eles procuram os irmãos, né, o verso 23 diz que eles procuram os irmãos, e o verso 24 diz assim, ouvindo isso, Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, aqui começa o com amor. tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles pegam essa porção da Escritura e começam a reconhecer diante de Deus, diz, porque de fato, nessa cidade, Heródios e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, sim, ó. Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncia a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E os versos, é, o verso 31 termina dizendo assim, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A oração precede não apenas o avivamento do dia de Pentecoste, onde a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes em oração lá no Senarco. Depois da primeira experiência de enchimento com o Espírito Santo, eles seguem vivendo essa, essa vida de oração. Em Atos 3, nós vemos que quando Pedro e João levantam e, e curam um paralítico à porta formosa do templo, a Bíblia diz que eles iam como de costume à oração, o que mostra que eles tinham um padrão de oração diária. Nesse momento, em Atos capítulo 4, os irmãos se unem para levantar juntos, unânimes, a voz a Deus em oração, e dizer, Senhor, dá-nos não apenas ousadia, mas concede que a tua palavra seja anunciada e confirmada por meio de sinais, prodígios, milagres. é Diante desse clamor, a Bíblia diz, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Às vezes alguns ficam empolgados porque eles tremeram debaixo do poder de Deus, eu fico imaginando o que é ver um ambiente, um prédio, uma estrutura, o chão de onde estamos tremendo diante da oração feita, e a Bíblia diz todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus, e os relatos que nós vemos a seguir no livro de atos nos mostra que sinais pelos quais eles clamavam também estavam presentes, então não importa se já estamos vivendo o um mover de Deus e precisamos de uma intensificação não importa se estamos num quadro completamente contrário, né, como Daniel, por exemplo, que se coloca diante de Deus numa oração de arrependimento em favor do seu povo, e é diante desse clamor pela restauração da nação de Israel né, que não apenas Deus sinaliza o que está para acontecer a Daniel, mas ele dá indícios de que a oração foi ouvida e de que haveria restauração. Então, eu acredito, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua igreja na terra. Tem muita gente, né, apenas contando com o declínio do evangelho e da igreja, isso não combina com as profecias bíblicas. Em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele diz, convém que os céus contenham ao Senhor Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus, por meio da boca dos seus santos servos os profetas, significa que o tempo do fim, o tempo da vinda de Jesus também será marcado por restauração da obra de Deus, da ação de Deus e do cumprimento das promessas de Deus, e as orações têm um papel fundamental nisso, Nosso Senhor nos ensinou a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o reino de Deus os propósitos de Deus se cumprem mediante a oração e o clamor específico para que isso aconteça. Então, nós temos essa responsabilidade, né, como igreja do Senhor, né, como povo de Deus, de nos lançarmos a oração. Precisamos não apenas rever a importância disso, no sentido de, mero e simplesmente, termos uma informação. Né? Acredito que uma literatura como essa, né, que estamos te encorajando, não apenas adquirir. Né? Muitas vezes eu fico triste com gente, diz, pastor, tenho todos os livros do arvalho mas quando eu pergunto quantos leu a as pessoas dizem, então, né? agora, muito mais importante do que você adquirir é que você possa ler, né e eu vou bater nessa tecla. Esse livro, ele vem que nem uma bomba. Né? Quem já conhece o, o, o outro best-seller do Leonard Heaven Hill, Poquittar, do Pleno Avivamento, né? vai entender que, basicamente, ele está dizendo que o que nos falta é oração e ele não poupa palavras né? ele consegue chegar junto no, no, no livro, eu me lembro, eu era ainda adolescente, eu fiquei chocado com uma declaração do, do, do Lionel Heaven Hill no livro Poquitar do Pleno Avivamento, quando ele diz, um pregador que não ora pelo menos duas horas antes de pregar não vale um vintém, né, então ele chama as pessoas a um posicionamento e o nosso trabalho é espiritual não é só intelectual, nós precisamos de tempo com Deus, aquilo que nós vamos na verdade, depois transbordar em público, precisa refletir aquilo que nós estamos vivendo no secreto. Mas uma coisa é falarmos da vida pessoal de oração e a outra, como eu disse, é quando a igreja começa a entender né, a importância de levantarmos oração a Deus, de oferecermos incenso diante do trono de Deus até que ele responda com relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, até que a mão do Senhor de fato se estenda e algo extraordinário possa acontecer. Alguns de nós... Né, talvez tenhamos um chamado ainda mais intenso para esse lugar do que outros, né, de cumprir esse papel dos atalaias sobre os muros. E à medida que nós vamos entendendo e correspondendo com Deus, com certeza veremos resultados. É, há uma frase de Charles Spurgeon, onde ele diz, às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Esse é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. Na cabeça de muitos, às vezes, parece perda de tempo. Eu me lembro de uma ocasião, no meu primeiro ano ainda, no Ministério Pastoral, né? Senti da parte de Deus uma necessidade muito forte de, de me retirar para um tempo de oração. Muitas vezes, quando ficava orando apenas na igreja, né? As pessoas passando o tempo todo esperando ser atendidas, aquilo não dava certo. Eu lembro que eu conversei com a secretária da igreja, falei, estou indo para casa orar, né? Só é... é, é, é só vou parar o que eu tenho que fazer se for de fato uma emergência e daquelas que os que estão aqui de plantão não possam atender. Né? E falei para ela, para que eu não interrompa a oração... Né? naquela época a gente não tinha celular não tinha é, é, localizador de, de, de identificador de chamada era um telefone daqueles assim bem analógico então eu falei para ela se você ligar uma vez só não vou atender se você ligar a segunda e tocar até a cair não vou atender mas se você ligar três vezes Seguida, até cair no atender. Na quarta eu entendo o código, porque eu falei: dificilmente alguém vai insistir tanto. Eu estava lá no meu tempo de oração, aquilo rendendo: o telefone toca, toca, toca, até cair, para. Toca a segunda vez, insiste até cair, para. Toca a terceira. Na quarta imaginei que era a secretária da igreja atendendo o código, e atendia o telefone, nada, era só um irmão persistente que não sabia do código nenhum. ele disse, ô pastor, tudo bem? O que o senhor está fazendo? falei, estou orando. Ele disse assim, já que não está fazendo nada, pode fazer uma visita comigo? Né? E aquilo, de fato, é uma frase que eu já vi muitos outros pastores testemunhar, ter ouvido a mesma coisa. Né? Como que a gente olha para a oração com essa perspectiva de estar tá fazendo nada? Os apóstolos, em Atos capítulo 6, quando eles começam a levantar a primeira equipe de diáconos para cumprir uma tarefa importante, eles dizem, não é lixo que a gente abandone a palavra de Deus para servir às mesas. Então, vamos levantar uma equipe. E depois eles dizem, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A oração é mencionada em primeiro lugar. Quando Geto dá um conselho a Moisés na Êxodo 18, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Ele diz, olha, não adianta você passar o dia inteiro tentando atender o povo. Você precisa entender a sua responsabilidade de representar o povo perante Deus, levando as causas dele diante de Deus, oração intercessão. Né? Depois ele diz, você também tem que ensiná-los, porque por meio do ensino da palavra eles vão precisar de aconselhamento toda hora, eles vão saber o que fazer. Então, aí sim, para atender o povo naquilo que eles vão precisar de orientação prática, crie né, uma, uma, uma rede de comando, chefe de 10, de 50, de 100, de mil, só a causa difícil vai chegar a você. Então, esse era o padrão para a liderança no velho, e é o mesmo padrão no Novo Testamento, prioridade, além de o um envolvimento com a palavra, vida de oração. Então, ao olharmos para as Escrituras, a gente percebe a importância disso. Tem uma outra frase também, é, é, que eu particularmente gosto, apesar de não ter uma, uma conotação espiritual, e ela tem muito a ver com, um exemplo, uma alegoria bíblica. Ela é atribuída a Abraham Lincoln, né? o, o presidente americano. Ele disse, se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, passaria seis horas afiando meu machado. Né? Para quê? Para que aquele trabalho pudesse render nas outras duas horas. No livro de Eclesiastes, nós temos uma ilustração parecida. Né? A palavra de Deus diz em Eclesiastes é, é, capítulo 10, versículo 9... Ele termina o versículo 9 dizendo o que racha a lenha se expõe ao perigo. Depois de falar de racha a lenha, ele diz no versículo 10, se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria se obtém êxito. O que ele está dizendo? A marada vai ficar batendo lá na árvore, tentando né, é, é, é, rachar o, o, o, o, o, o tronco, a lenha, com o machado que está embotado sem corte, ele vai despender muito mais tempo, muito mais energia para ter um resultado inferior. Então, a Bíblia diz com sabedoria se obtém êxito. A sabedoria de parar e afiar o machado não pode ser chamada de perda de tempo. Aquilo, na verdade, é um investimento para que depois o trabalho seja feito com mais excelência, em menos tempo e com menos esforço. E acredito que essa é uma excelente forma né, dos ministros, daqueles que estão envolvidos com a obra de Deus, pensarem exatamente em como eles podem ser mais eficazes no reino de Deus. O próprio Ieme Baldes, que já citei aqui, ele diz: quem não faz da oração o um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. Quando você olha né, as descrições da Bíblia sobre a vida de oração de Jesus, só no Evangelho de Lucas, vou citar aqui alguns versículos. Lucas 3, 21, Lucas 4, de 40 a 42, sempre falando de Jesus, ou orando ou se retirando para orar. Né? Lucas 5, 15. Lucas, é. é, é... Capítulo 6, versículo 12, Lucas 9, 18, e depois Lucas 9, 28. Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos pedindo que Jesus ensinasse a orar, porque vinham ele orando o tempo todo... E até terminar lá no Getsemane, Lucas 22, de 40 em diante, nós vemos Jesus praticando intensa e repetidamente uma vida de oração. Né? O, o, o próprio Senhor nos dando exemplo. Os apóstolos seguindo no mesmo trilho, falando sobre a importância de orar. O apóstolo Paulo escrevia e ele começava suas epístolas, como por exemplo aos Efésios, dizendo que ele orava por eles. Mas termina pedindo que eles também orassem por ele. A igreja sempre foi movida à oração. Né? E se nós não vivemos essa prática, nós vamos deixar de experimentar o sobrenatural, a plenitude do que Deus tem Então é importante de fato que a gente entenda isso Havia um ditado que eu escutava desde garoto né? Onde há pouca oração, pouco poder Onde há muita oração, muito poder Onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus E tanto nas escrituras como na prática né, nós começamos a perceber a importância disso. Numa live anterior falando sobre oração, né, a gente tentou trabalhar a ideia de por que Deus depende das orações e do clamor, legalmente falando na perspectiva bíblica, para poder agir. Mas tem uma frase de John Wesley, que eu também gosto, ele diz, nos parece que Deus é limitado pela nossa vida de oração. Ele nada faz pela humanidade, a menos que alguém o peça para fazê-lo. Então, se imaginamos que Deus quer trazer avivamento, precisamos entender que a semelhança de Abacuque. Nós também precisamos orar e clamar por avivamento. Não podemos ser negligentes em relação a isso. Então, é, é, a oração, ela produz muitos resultados. Eu queria rapidinho, sem entrar nos detalhes, está pelo menos sete coisas que eu vi ser muito importantes para quem vai viver um ministério fundamentado na oração. O primeiro é entender o estabelecimento da vontade de Deus por meio da oração. Nós falamos sobre orar, clamando: Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Jesus, no Getsemane diz: Seja feita não a minha, mas a tua vontade. Mas em 1 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: Eu exorto, antes de tudo, que se faça a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens. Depois de falar sobre isso, ele diz o qual deseja que todos os homens se salvem, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, há um link entre a oração e o desejo de Deus de trazer salvação, oração pelos governantes. Existe também aquela perspe perspectiva da oração que nós somos ter de proteção né, ao rebanho, aos que nos foram confiados talvez você não seja um pastor, mas ganhou alguém para Jesus, discipula, em Lucas 22, 31 é, é, e 32, nós vemos Jesus dizendo para Pedro, o diabo pediu para cirandar vocês, né? significa peneirar como se peneira o trigo, ele diz, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, o posicionamento de Jesus como líder é dizer, eu estou te cobrindo de oração, estou intercedendo por você, em João no capítulo 17, né? na, na, na chamada oração e sacerdotal de Jesus nós vemos Jesus intercedendo dos versículos 6 ao 17 pelos seus discípulos e precisamos entender que uma das perspectivas dessa oração é trazer proteção né, em relação aos ataques do maligno. Em, em, em Mateus 6,13 o Senhor nos ensinou na, na oração que nós apelidamos do Pai Nosso a dizer, não nos deixe cair em tentação livra-nos do mal, do maligno então precisamos clamar a Deus para que a vida das pessoas sejam guardadas um terceiro aspecto é o aperfeiçoamento dos santos. Em Gálatas 4,19, Paulo diz... Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele entrava num lugar tão profundo na oração, a ponto de agonizar a semelhança de uma mulher que está para dar à luz. Ele diz, eu estou gerando algo espiritualmente em favor de vocês. E se você pegar ali só os primeiros versículos de Efésios 1, Filipenses 1, Colossenses 1, você vai perceber Paulo sempre mostrando o como ele orava pelo aperfeiçoamento dos santos em todas as áreas. A oração também está relacionada com o mover do Espírito Santo. Né? Falando sobre é, é, a oração por sinais, por enchimento do, do Espírito Santo, mas em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 12, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Depois dele falar desse anseio de crescimento nos dons para edificar a igreja, no versículo seguinte, o 13, ele diz, pelo que o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Em outras palavras, ele está dizendo, você tem uma manifestação que precisa de uma outra, que ainda não está acontecendo, ela deve ser buscada mediante oração. Né? A oração ela está muito relacionada com o mover, com as manifestações do Espírito Santo, e nós... É, à medida que nos dedicamos à oração, estamos cooperando com Deus também nesse sentido. Quando falamos de ministério, precisamos entender também que novos obreiros, trabalhadores, cooperadores no reino de Deus são gerados nesse contexto. Em Mateus 9, 28, Jesus né, diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos e que nós devemos rogar ao Senhor da Seara, que Ele envie trabalhadores para a Seara. Não adianta apenas tentarmos recrutar e treinar as pessoas por nós mesmos. Esse despertamento precisa de um elemento sobrenatural, precisa do toque de Deus. Mas Jesus diz que nós temos que clamar ao Senhor da Seara para que Ele faça. Né? Podemos destacar em Lucas 6, né, nos versículos 12 e 13, a Bíblia nos mostra que Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, Ele passa a noite inteira orando a Deus, significa que antes de apenas apontar o dedo e dizer para um ou para outro, né, quero você, é, é, é, quero você, não você, não, o texto nos mostra que primeiro ele se retirou ao monte para orar, passou a noite orando a Deus e quando amanheceu, chamou os discípulos, depois de muita oração em favor daqueles que comporiam o seu time, isso também é o que precisamos levar em conta. Em sexto lugar, né, a guerra contra o reino das trevas Para você que está tentando anotar e não pegou o começo Daqui a pouco eu vou repetir né, Guerra contra o reino das trevas é, Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18 né, Depois de dizer, desde o do, do, do, do, do versículo 12 Que a nossa luta não é contra carne e sangue Mas contra principados, potestades Depois de nos orientar a fazer uso de toda a armadura de Deus Paulo inclui no versículo 18 a oração um dia alguém me perguntou, pastor, na armadura de Deus, a oração é, é, é, é que tipo de arma? Eu falei, não, a oração não é apresentada em Efésios 6 como parte da armadura. Oração é a guerra, né? A gente usa toda a armadura na guerra, mas oração é a guerra. Porque depois de falar de usar toda a armadura, ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica em favor de todos os santos, orando em todo tempo no Espírito Santo, ele diz, e também por mim. Então, isso é parte do que nós podemos classificar aí como guerra contra o reino das trevas. E, em sétimo e último lugar, acredito que nós precisamos entender o papel que a oração tem na liberação da palavra de Deus. Em Efésios 6, depois de chamar o povo à é, é, oração, o apóstolo Paulo fala especificamente sobre orar pelo ministério da palavra. Né? Ele termina dizendo é, é, de orar por todos os santos, mas depois no verso 19 ele diz, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, nesses dois versículos, Paulo concentra o pedido de oração em duas coisas. Primeiro, que me seja dada a palavra. O pregador precisa entender que ele tem que receber algo de Deus. Mas depois ele diz, para que eu faça como convém fazer, com ousadia. Então ele precisa primeiro receber uma mensagem de Deus. E depois ele precisa de oração para comunicá-la de forma correta. Quando eu olho para as escrituras, eu percebo uma relação muito forte com essa questão da oração e os resultados que nós experimentamos quando pregamos a palavra. Né? Eu... Como pregador, há quase 30 anos, pregando a palavra de Deus, eu posso te dizer, faz muita diferença, você ter orado ou não antes de pregar, as pessoas terem orado ou não em seu favor antes da ministração. Em 2 Terçalonicenses 3,1, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Então, essa propagação da palavra, como diz lá, Atos 19, como aconteceu em Éfeso, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia, ela precisa de oração. Né? Acredito que todos esses são elementos, estão muito relacionados à obra de Deus, não só à nossa vida pessoal. E é aí que nós vamos entender a importância de um ministério fundamentado na oração. Então, quero bater mais uma vez na tecla né, aí do livro Oração de Avivamento Urgente e Poderosa, do Leonardo Hill. Se você ainda não tem, te encoraja a adquirir também o livro do I.M. Baldes, Os Tesouros da Oração, porque o que nós precisamos é mais do que informação, é fortalecer a nossa consciência, né, alimentar a nossa convicção de maneira que isso possa nortear a nossa vida. É, nas primeiras duas semanas depois de ter operado o joelho, eu estava praticamente em repouso total e eu queria ter uma rotina para o meu dia, né? até porque sem poder fazer muita coisa, a primeira coisa que eu pensei me passou pela cabeça que o dia seria cumprido, que talvez haveria tédio e de repente eu comecei a pensar que além de todo o trabalho que eu poderia fazer né, pelo computador, internet, à distância, eu poderia me organizar e aproveitar aquele tempo com Deus. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz né, foi criar uma rotina de do momento em que acordasse até a hora do almoço. Eu gastaria tempo com Deus, né, principalmente orando e também o tempo com a palavra, com as escrituras. Depois daquelas duas semanas tão intenso todas as manhãs, né? Eu posso te dizer que não era algo que eu não sabia, não é algo que eu nunca fiz ou pratiquei, mas você percebe a consciência de oração crescendo de tal forma que eu falei para minha esposa: falei, o meu arrependimento é né? num ano de pandemia, de tão menos atividades. Eu olhar para trás e dizer, poderia ter orado muito mais, poderia ter feito muito mais. Em momentos como esse, a gente pode ou sucumbir debaixo só de um peso de culpa, de condenação, ou a gente pode simplesmente se encorajar e dizer, se não fiz antes posso fazer agora, posso me dedicar a isso um pouco mais. Bom, eu falei que ia repetir é, essas áreas de resultado que a oração produz num ministério fundamentado na oração, então vamos lá. Número um, o estabelecimento da vontade de Deus. Número dois, proteção ao rebanho, interceder por aqueles que nos foram confiados. Número três, o aperfeiçoamento dos santos, orar pelo desenvolvimento espiritual de cada uma dessas pessoas. Número quatro, mover do Espírito Santo, ativação e operação dos dons, né, sinais, é, é, e aí a gente pode seguir a lista. Número 5, novos obreiros sendo despertados, levantados, gerados nesse ambiente de oração. Número seis, guerra contra o reino das trevas. E a guerra contra o reino das trevas não é só quando a gente, de forma direta, em nome de Jesus, repreende uma ação maligna, quando estamos clamando que o reino de Deus se estabeleça. Né? Estamos atraindo a ação de Deus... E dessa forma, à medida que o reino se estabelece, o reino de Deus, o reino das trevas está sendo empurrado para fora. É, não estou dizendo que não há momentos de confronto direto, mas que guerra não se limita a isso. Né? Nós podemos sequer é, é, mencionar o diabo uma resistência maligna e ainda assim, por meio da oração, estamos fazendo guerra. E por último, né, a liberação, vou botar entre aspas, é, é a intensificação da força da comunicação da palavra de uma forma sobrenatural. George Whitefield, um grande avivalista, disse, tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. George Miller, um outro é, é, herói da fé dos tempos recentes, diz, um crente pode fazer mais em quatro horas depois de empregar uma em orar do que em cinco horas sem orar. Né? Quando a gente olha para histórias que de fato fizeram diferença, eles conheciam esse lugar da oração, esse lugar da intimidade com Deus. Vou terminar aqui citando uma última frase, despujam, nenhum de nós pode saber como somos pobres em comparação com o que poderíamos ser se vivêssemos habitualmente mais perto de Deus em oração. Muitas vezes a gente só considera a perda quando chegam no nível e aí decai. Mas a verdade é, e aquele outro que nós nunca experimentamos porque nunca adentramos o lugar de oração? Eu me lembro, ainda garoto, de ter procurado um homem de Deus, e eu falei para ele, cara, ora comigo. Eu queria ter essas experiências Deus que você tem, oração respondida, milagre, provisão, intervenção, é demais ver isso acontecendo. E eu lembro que ele olhou para mim e falou, olha, se você quer viver essas coisas, o que você precisa não é da minha oração. Eu falei, do que, que eu preciso? Ele falou, você precisa orar. É a sua vida de oração que vai ativar as experiências. Não é um pedido por experiência. Não é uma única oração, Deus me dê experiência, depois não oro mais. É a vida de oração. Eu comecei a perceber no, no livro de Atos que a maior parte das manifestações de Deus, extraordinárias que nós temos registradas, né, elas foram precedidas de oração. Dia de Pentecoste, eles estão lá em oração. É, o paralítico sendo curado em Atos 3, eles estão indo como de costume à hora da oração. Atos 4 todo mundo cheio do Espírito Santo, lugar tremendo, oração, né, quando o anjo de Deus aparece para Cornélio, em Atos 10, oração, né, quando Pedro tem uma visão no telhado da casa, a Bíblia diz que ele havia subido para orar enquanto esperava o pessoal preparar o almoço, a comida, e nós podemos perceber que é nesse contexto que as experiências serão vividas. É Nós não vamos orar apenas para ter experiência. A oração deveria ser algo que buscamos para conhecer o Senhor, para entendê-lo melhor, né, para estar conectado com Ele, mas esse efeito colateral inevitável também é muito importante no fortalecimento da nossa fé. Então, eu quero encerrar aqui né, esse, esse encorajamento para uma vida de oração, para a importância da oração, né, e me perdoe é, a insistência, né? Quem acompanha o nosso ministério sabe que a nossa intenção e o nosso propósito não é comercial, mas há ferramentas que são importantes, não apenas serem divulgadas, incentivadas. Então, termino falando mais uma vez aí a respeito do livro né? é, Oração de Avivamento. Você pode ou acessar o QR Code aí pela pelo celular, se estiver assistindo diante de uma outra tela, ou pode é, é, simplesmente usar esse link que aparece aí, loja.orvalho.com, e pode adquirir o seu. Quem sabe você tem condições de adquirir não apenas o seu, mas aproveitar aí o fim de ano e presentear outras pessoas, adquirir outro, né, outros exemplares para poder abençoar mais gente. E se for abençoado, né, nos ajude a compartilhar, né, mostrar para os outros que vale a pena o investimento, não só da aquisição, mas do tempo, lendo, né, refletindo e recebendo de Deus, sendo fortalecido e avivado né, por meio desse entendimento. Eu quero, já que falei de fim de ano e presente ano, eu quero fazer uma, uma outra recomendação, apareceu naqueles... É, é, é vídeos de antes da live, para quem já vai chegando, esperando. Né? Outro dia um amigo falou, pastor, eu gosto de assistir até os trailers lá da, da, da, da live. E apareceu essa divulgação, mas pode ser que muita gente não viu, chegou depois. Então eu quero falar de um produto novo da no Mundo Cristão. Eu recebi de presente, eu gostei tanto, achei tão boa a ideia que eu resolvi divulgar. Né? É a Bíblia 365. É, eles dividiram todo o texto bíblico em 365 cotas para que a pessoa possa ler a Bíblia em um ano. Gente, ler a Bíblia em um ano não é um desafio tão difícil como alguns acreditam ser. A Bíblia tem 1.189 capítulos. Se você divide isso pelos 365 dias do ano, a média é 3.25 capítulos por dia. Ou seja, com três capítulos e um quarto de capítulo por dia, lendo todo dia, você lê a Bíblia em um ano. Alguns acham a leitura da Bíblia um ano muito pouco, né? mas eu tenho dito, aos que acham pouco e é aqueles que nem fazem isso, então eu acho que isso é o mínimo. A Mundo Cristão aproveitou uma versão que eles têm, a nova versão transformadora, né? que ela é uma linguagem muito fácil, muito acessível, além de ser fácil e acessível, eu recomendo nas leituras bíblicas que as pessoas sempre vão mudando de versão para ter... Uma perspectiva diferente e além disso dividir. Então, por exemplo, você pega é, é, o dia 1 de, de, de janeiro, ele vai te dar de Gênesis 1 ao final de Gênesis 2, depois de Mateus 1 a Mateus 2, verso 12, nem sempre termina o capítulo, e sempre ainda tem uma porção no final de Salmos e Provérbios. Salmo 1, de 1 a 6 e Provérbios 1, dos versos também, 1 a 6. Ela está dividida, você não consegue usar essa Bíblia no culto. Abra a Bíblia, no, no, no lugar tal você pode ter dificuldade, mas ela é para aquele começo de dia, principalmente, para o seu tempo devocional, para que você possa se organizar, para que isso te ajude a se disciplinar. Eu gostei tanto do recurso, que a gente decidiu colocar à disposição é, no site do Orvalho, e não apenas disponibilizar para facilitar a aquisição, acredito que deve estar com mais ou menos ainda uns 30% de desconto, né? porque a gente está encorajando as pessoas, é, eu depois de ter ganho a minha, minha esposa se empolgou, minha filha disse que queria uma, resolvi que então, ia presentear meu filho, Bianora, nora, né? então muitas vezes, isso por mais que o preço de uma esteja já acessível, a gente entendeu com desconto, isso facilita você adquirir, ainda mais. Então, fica aí o encorajamento. Se você entender que isso é algo né, importante, que te ajuda, nós não temos uma necessidade de vender o produto, mas temos pelo menos a necessidade de recomendar e se você quiser, já junto com o livro, pode adquirir no nosso é, site. Temos também uma promoção que está valendo só para o mês de dezembro, que são livros na área de relacionamento. Então, eu separei alguns materiais né, de um dos meus é, autores prediletos, que é o John Bivir, o livro Debaixo das Suas Asas, que fala sobre a promessa de proteção debaixo da autoridade, é um dos melhores livros sobre autoridade espiritual e como se relacionar né, com autoridade na perspectiva bíblica que eu já vi. Tem outro livro dele, né, que eu brinco, que ele, ele funciona perfeitamente como material a ser isolado ou como uma continuação do Debaixo das Suas Asas, que é o a Recompensa da Honra. Ele fala de honra em todos os níveis. Honra para cima, quando está debaixo da autoridade. Honra para baixo, quando você é autoridade. Honra para o lado, com os seus semelhantes. E também, um dos melhores ensinos que eu já vi a respeito disso. E qual a recompensa bíblica de quando você se conduz em honra, não só para com Deus, mas para com as pessoas. Ainda nessa dimensão de relacionamento, um dos maiores best-sellers do John Bivico, mais de um milhão de cópias, A Isca de Satanás, Como Livrar-se, de uma armadilha mortal, a ofensa. É o melhor livro sobre perdão, né? e, e, e abrindo os nossos olhos para a armadilha do ressentimento que eu já vi na minha vida. Todo crente, tendo uma necessidade ou não de lidar com ressentimento, com, né, com rancor, com falta de perdão, nesse momento, acredito que deveria ler e entender, até para poder ajudar os outros, se tem uma ferramenta dessa mão, é um dos melhores livros do John Bivir também. Coloquei nessa lista, um livro que trata de um assunto que não é muito abordado, né, que são as questões relacionadas à língua. Meu amigo Raulison Rangel escreveu esse livro Por Trás da Língua, um falatório sobre a língua, fala e afins. Ele conseguiu tratar um assunto sério, biblicamente, né, e também com uma abordagem, às vezes até divertida, no meio do, do, do processo, de maneira clara, objetiva, e eu acredito que isso também vai ser uma ferramenta muito boa. Né? O pacote aí... Dos quatro livros, ele está sendo disponibilizado com bom desconto, de uma forma bem acessível e com frete grátis. Né? Então, eu termino aí com é, é, a menção desses produtos e o um encorajamento para que você também se envolva. Para aqueles de vocês né, que acompanham o nosso ministério, que é um ministério de ensino bíblico, tem muita gente, pastor, as mensagens me abençoam, me acrescentam, eu tenho aprendido muito, eu fico feliz, eu louvo a Deus por isso mas para você que intencionalmente quer crescer, né, eu quero te encorajar. Nós temos uma escola é, online. Essa escola não é um curso que você tem que gastar um, dois, três anos estudando. Na verdade, é, é, a gente pegou todos os módulos é, é, é, dos assuntos que a gente queria que compusesse um grande curso, e a gente disponibiliza para que eles sejam adquiridos também né, de forma separada na ordem que você quiser então tem gente que de repente ele está procurando é, é, um ensino já mais doutrinário, a gente fala lá sobre a pessoa de Deus Pai a pessoa de Jesus né, do, do, do, do Espírito Santo nessa área por exemplo de, de, de salvação a gente tem um módulo sobre salvação, a gente tem um outro sobre lei é, é, é, e graça por exemplo, nós temos um sobre santificação então desde a questão doutrinária acabamos disponibilizar dois Módulos novos, um sobre eclesiologia, falando da doutrina da igreja, outro sobre os anjos, né? Estudando e compreendendo os anjos. Gente, é um assunto, para mim, fascinante na Bíblia e penso no assunto que quando você começa a conversar com os crentes às vezes eles não têm muita base agora tem gente que já está procurando ferramentas de capacitação ministerial né? então nós temos um curso lá sobre o caráter do líder, outro sobre identidade e, e propósito eu nem vou numerar aqui que são mais de 30 cursos que estão disponíveis é, é, e que vão te abençoar cursos de aperfeiçoamento né, ou capacitação pessoal a gente tem na área de finanças a gente fala sobre família né? É, é, casamento é, é, não apenas entender a vida conjugal e a relação conjugal tem um outro é, é, curso que eu gravei com o pastor Cláudio Duarte só sobre lidar com conflitos com o título, uma pergunta, os opostos se atrás, então tem muita coisa boa. Às vezes a gente não fala tanto da escola, né? mas acredito que é parte das nossas melhores ferramentas para aqueles que querem crescer no entendimento da palavra. Então, ou você pode adquirir e vai perceber, eu acredito que nós temos, se não for o menor, no mínimo está entre os menores preços que se pratica nessa área, né? e além de ser acessível, nós temos uma disponibilidade enorme de ferramentas. Agora, você tem também a possibilidade de fazer uma assinatura, né? E por meio dessa assinatura que você paga praticamente o valor de um curso você tem acesso livre a todos os meus cursos. Aqueles que são da minha autoria, alguns outros foram acrescentados ali, mas são principalmente os meus cursos. Quero aproveitar e divulgar isso também, né, para você que tem interesse, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. A gente termina aqui com um apelo, não quero é, é, me estender muito hoje, já estamos num ritmo de fim de ano diferente, não vou, é, é, pelo menos hoje, Deus permitir, na live semana que vem, eu quero talvez ter mais tempo aí com, com perguntas e respostas, mas hoje eu termino principalmente encorajando, vamos tubinar a vida de oração. Que Deus te abençoe, né, que você tenha não apenas uma boa semana, desde já, para aqueles que né, talvez já vão parando, desligando desse ritmo, quero desejar um fim de ano abençoado, que se você tiver direito, né, mesmo que não sejam longas, as merecidas férias, ou alguns dias de descanso, aproveite o tempo de festa, né? não apenas para comer e estar com os familiares, mas para fortalecê-los no Senhor, evangelizar aqueles que ainda não conhecem a palavra, que o Senhor seja contigo, que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Orvalho.com é um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais. A edição e produção de livros. A produção de conteúdos em nossas plataformas digitais